Quanto rende? 10 mil reais investido na Bolsa de Valores, em ações e em fundos imobiliários, sendo que essa carteira é uma carteira focada em dividendos. Meu nome é Alessandro de Lima do canal aqui Melhores Investimentos e hoje eu vim trazer aqui uma composição de carteira de 10 ativos focada em dividendos, ou seja, focada em acumular renda passiva. Para isso, então, eu criei uma planilha e considerei dividendos de anos anteriores à crise, tal. Tá? Ou seja, eu não estou considerando no ano de 2020, porque aí foi um ano anormal. Então, serão os dividendos prováveis. Lembrando que não é garantia de nada, mas são prováveis dividendos que é, serão recebidos após passar essa crise aí devido ao coronavírus, tá ok? Então, vamos lá. Para isso, eu montei essa planilha aqui, tá? E a composição ficou aproximadamente 10% em cada ativo. Itaúsa ficou ali um pouquinho mais, tá? HGR é um pouquinho menos, mas esses ativos aqui, na minha opinião, são a melhor composição na Bolsa de Valores atualmente para quem busca dividendos, tá? Lembrando que isso não é recomendação de compra nem de venda. Então vamos lá para os ativos. A minha carteira aqui, de aproximadamente 10 mil reais investidos, fechou em 36 ações da Fleury, 35 ações da Taesa, 20 ações da Porto Seguro, 35 ações do Santander, 140 ações da Itaúsa, 67 da Tietê, 6 do Fundo Imobiliário KNRI, 11 do Fundo Imobiliário BCFF, 7 do ALZR e 6 do HGRE. Então, como eu falei, é, eu li bastante coisa sobre dividendos, sobre projeções pós-crise também dessas empresas, e eu resolvi colocar aqui o dividend yield anterior a 2020, né? Porque a gente sabe que após passar essa crise, as empresas boas vão voltar a performar bem. E com isso, elas tendo lucro, vão dividir entre os seus acionistas, ok? Primeiramente, a Flurry, ela não tem um dividendo tão alto, mas é uma empresa também focada em crescimento. Então, além dela distribuir dividendos que com uma taxa de juros atual inferior a 2%, são mais que duas vezes, ou seja, mais do que o dobro do CDI, ela também cresce. Ou seja, os dividendos também vão crescer. Então, isso é importante ter na sua carteira de dividendos empresas que distribuam menos de 100% de payout. tá? Porque empresas que distribuem um payout muito próximo a 100%, elas não têm tanto crescimento quanto aquelas que distribuem menos payout, ok? Então em segundo lugar ali tem a Taesa com 8,55% de dividend yield, pssa 3 a Porto Seguro, 4,51%, cai na mesma analogia da Fleury ali, tá? Empresa também que cresce, mais do que as outras que distribuem mais dividendos, Santander 9,84%, Itaúsa 6,12% de dividend yield, Tiet 11,7,96%, e concluímos as ações, tá? Agora, os fundos imobiliários. KNR11 4,96, BCFF11 6,44, ALZR11 5,15, HGRE 5,6. Um disclaimer muito importante é que esses preços médios foram com base no dia de hoje. Mas se você é um investidor de longo prazo e comprou essas ações há mais tempo, por exemplo, ali no caso da Flurry, o meu preço médio na minha carteira da Flurry é em torno de R$19,00 e pouquinho até esse momento. Então, com isso, é o meu dividend yield on cost com base no meu preço de compra, ele se torna bem superior a esse 4,52%, ok? A mesma coisa com fundos imobiliários. Por exemplo, esse ano o BCFF11 caiu a próximo de R$50,00 a cota. Então, quem comprou com esse preço médio, teve um dividend yield, acima de 10% quando ele paga os aproximados 53 centavos ali por mês né de tempo normal excluindo os efeitos do coronavírus ok então é bem importante você sempre se lembrar disso então na nossa carteira aqui formada com os preços atuais a gente possui aí um yield médio de 6,37 de dividendos resultando em 636 reais e 10 centavos de dividendos anuais Basicamente seria isso. Não deixe de se inscrever no canal. Forte abraço e até mais.